Você conhece ele? Fala oi para ele. Toninho, você. Você tá, você você oi tá oi derrubado, em Toninho? Nossa, tá bem mesmo. Vou não, não, vou descer, não eu tô só passando aqui. Por que, mesmo. que você tava parado ali? Eu tava parando ali esperando o Alexandre não aparece. O Alexandre. Ah, um, um, aqui, ô Nini! É. Como é? que chama essa menina? Fala, fala para ele, fala tá assim. Regina? Eu chamo, eu chamo Rafaela. Rafael é o nome da minha neta. É, eu lembro. É. E ela como é que tá? Tá bem, tá lá em casa hoje. É? é. Isso aqui tá com medo, pastor tá comigo, isso aqui, ó, ó, tá comigo. Não tem aula. Não tem aula também não, Nossa, a minha neta tá... Você vai voltar isso, pastor Ronaldo? Fala pra, pra mim. Ah, eu... Vocês tem voltar? que ficar com as das crianças, ficar meu com Deus as crianças. Meu Deus do céu, mãe. misericórdia. Toninho, oh, Regina, você, você do acabou do com céu. o Toninho, né, Regina? Acabou. Acabei com ele, acabei com a careca dele, né? Casou ela, ele, é, ele é, tava bonitão. Vir, não, é. Acabou com a careca acabou. dele, né, filho? Eu Fala assim, foi. minha vovó acabou, meu tá... vovô. Quantos dentes você tem, Regina? Quatro. Eu tenho quatro. Mas você ganhou de mim, eu tenho só um casal? É. é. Então, tem quatro já. Quatro. Mas quatro eu tenho já. uma com 18 anos, a, a mais velha, o sua está com quantos anos? Mais neto. velho? você falou é. neto, 12 anos. 12 anos, eu ganhei doce. 18? É. 18 anos. E a Meire, como é que ela está? A, tá me, a Meire está lá, enjoada, Seu não sei se é porque vai que eu não vê. É? <risos> Por que, que ela está enjoada? Nós está fazendo a reforma lá em casa e ela está lá. Ah, me livre. Brigando. Deus me livre. De reforma? Deus me livre de reforma. Ninguém merece. quer que eu Rafaela. Ali? Lá Quem em casa tá tem uma ali? Rafaela. Pai, é, filho? Tá com 18 anos. Você tá que com. Um... Quantos anos ela né? tem? Um ano e pouquinho? É um ano e um mês. E um ano e um mês. linda, é. linda Um ano e um mês, pastor Ronaldo. Ah. Que coisa boa. Ô, Regina. Deixa eu pegar o é um a... susnetinho. É, é a coisa mais, mais chique tá de passear meu né? Nossa, é bom, pastor Ronaldo do céu. Ele fala que o neto dá duas alegrias. Nossa, quando chega e quando a vai, a vai embora. E a dona Lázaro, como é que tá passando? Tá graças a Deus, deixa eu pegar lá. Ah. Pô. Ô, ô, ô, ô, ô Toninho. Nós estamos aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos vivos. Passando essa corona. Nossa, 30 Você esperava chegar nesse negócio, não? não chegava chegar nesse ponto não, Você estava trabalhando ou não? Tá. E agora, tá, é. continua? Parou lá, ué. Os 3, ah. 4 mil pares de sapato parado dentro da firma lá, ué. Mandar pra quem? É tudo bebido. É. Rapaz do céu. Qual a fábrica que, é que você trabalha? Trabalho aqui no Petralha. Trabalho para o Denilson. Denilson. Da de Feito. Mas você trabalha há muitos anos ali, né ou não? A, a, ali faz 14 anos. 14 anos. Né? É. Qual que é a Fibra que você trabalhou mais tempo, Toninho? No, mais tempo, foi no Wilson Bego, 14 anos. O Bego? 15 anos. É. ali na no Guanabara em cima, né? É. Fornosa. É. Aí depois foi para Rio Branco, né? Rio Branco. Não, era na Rio Branco, depois nós fui lá para Distrito Federal, Desculpa. aonde era quero correr E tem muita, muita... Era, continua hoje firme ainda ou não? Não, é fica lá faz tempo quebrou. quebrou. O bebê lá Ô ali. Tony, Oi? mas a, a vida tem cada surpresa pra gente, né? É difícil né? Vida Eu estou levando a vida. Nossa. Estamos fazendo uma reforma ah. grande lá né, em casa? Tá. Comecei a fazer um cômodozinho pra mim e foi ampliando que negócio não para, né? É, né? tirei umas seis carriolas de terra de lá caçando, agora está fazendo um, uma varandinha lá E cimentando que bom, aí eu não aguento ficar lá eu eu, eu, é, eu é, dou uma volta é. Regina é, é Rafaela de que é Franco Araújo Franco Araújo Franco Franco né Franco é. parabéns é. eu tô a Bianeta tá fazendo medicina já oh que bom hein? no primeiro ano já, concluindo. O que que que ah, Não. seu Tamir não O seu Tamir, que é dele. É? Eu, você não tá vendo aí, não? Tá, ele tá aqui no muro lá, ó. Hein? Ele tá aqui dentro na casa aqui, ó. Ah, eu conversei com ele, tirei uma história boa dele. É. O Tamir, ele é mineiro de formiga. É, de formiga. Você é natural de onde, Toninho? De Castro. Toninho de quê? O, o seu nome. Antônio Vitor Araújo. Não, eu só nasci lá, né? É. Eu sou Tirapuã. Tirapuã. É. Porque a, a Regina é... A eu a sou Regina Zé Firmino. nasceu em casa também, né? Nasceu em casa? É. Ela, ela veio pra Franca cedo, né? Ei, Regina. Eu sou a mineira. Mas você é quer ciência de nascimento. É. Deixa eu ver se eu acho. Você sabe eu mexer vou com isso? Ricardo! Vai é. logo! É. Eu, eu gato, acho esse aqui, meu de mosca! Por que é bom descer? Não, embora. eu ah, passei descer, aqui, descer. eu vou lá, é, Regina! Vamos Ô Regina, tá você tem quantos anos que você mora aqui? 20, 40, né, Ben? Então. 30 Daquela época... Que... É, ah, é, já... Nós que arranjamos uma casa por vocês, na época, que eu vereador. Foi, é. é tempo bom, senhor. Tem que Maurício. Ter tempo lá, hein? Não é feito político mais, não? Não, parei. Há ah, ah, muito tempo já. Já não, não vira, não vira? Ah, aquilo lá é pra quem tá querendo começar a vida, assim, e tal, mas depois eu já tô... Eu tenho outros caminhos, né? Fazer outras coisas. Ah, tá certo. Que eu perdi per per tempo lá, não. Não, tá certo. O... Aqui é vem, pastor Ronaldo. A dona Lázaro, eu te dei uma história bonita dela. Ei, dona Lázaro. Dona Lázaro. Que brigada. É, per é, é, pera peraí, ela aí. Ela que é, é Borges, né? É, é Borges. Uai, pera aí, deixa eu procurar a foto toda aqui. Oh, meu Deus do céu, a mãe dela Olha. deve estar tá para chegar já. Ó. Oh. Alô. Coisa Alô. boa, Alô. hoje é 13 de maio Só que no, Hoje é 13? É, a Regina, eu vi a Regina menina, né? 13 então, e lembra da data do meu aniversário, pastor? Quanto eu que é? Casamento meu? Quanto que foi? Dia 15 de maio, hein? 15 de maio? E aí, depois da manhã E quem fez o seu casamento? Ah, ah, ah. Te dou uma bala Se é pra eu que falar Te dou uma bala, se adivinhar O que reverendo que isso, Oscar é. também já faleceu Já, tá, é, de Gente boa. Eu chorei tanto o dia que a mamãe falou isso ali. Pastor Ronaldo do Céu. Ele foi meu primeiro pastor, né? É. Primeiro pastor, eu lembro direitinho. Nós estávamos lá debaixo das de da mangueiras, lembra? Ali na, é, na igreja Ebenese. É. Ali tinha umas mangueiras mesmo. Então nós começamos ali debaixo, lembro trabalho. direitinho dele. Você lembra daquele senhor? Alice, Alice, não é? É. Alice, o nome é. da mulher dele. É, dona Otalissa. É. Aí você... Aqui, a Neia. A Neia, hein, com... A Neia está isso. A Neia tá com a Rafaela. Ô, ah. Regina. Oi? E o senhor sou, sou Leal? Pai da, da, da. O pai da Maria Leal, como é que se chamava? É? Jaci. Jaci Leal, Jaci. ele era engraçado, ele chegava rindo, né? Ele morreu ele também, morreu, né? né? Ele morreu, né? Ele morreu também. Cara, Uma benção de Deus que eu amo lá, né, pastor? É tem um que é, eu não irmão. vejo a, a Maria, o, o Jair. Ixi, esses esse é dias eu vi ela, é. esse aqui é o Rafael, o pai dela, da menininha. Da é, beleza aí, ó. Então, você só tem menina, tem, né? Ele tem oficina, Você né? tem duas meninas e tenho um menino. O menino, o Lucas. O Lucas. Eu tô vendo se eu acho aqui, é. mas. Pastor Ronaldo, tem muita foto. É, você tem, aqui, de, ó, você esse tem, esse tem que descarregar tem aí. isso aí, copiar. Já, aí. eu já coisei Exato. já. Em quando, aqui. Não Esse aqui é o Dieguinho, ó, da Michelle, minha. É da Michelle. Aí, tá segurando a Rafael, tá vendo? Que é o beleza. Dieguinho aí. Tá moço, 12 anos. Jogador de futebol, pastor. Coisa boa. Ele já tá já é. no gatilho, já. vive viajando. Coisa boa. Ele vive viajando. Deixa eu ver. Aqui, é As meninas a Michele... suas são. A, ó, a, essa é a Michelle. A Michelle e a. A outra menina, como é que é? Não, essa aqui é eu. Você. Eu, esse aqui e é eu. E a Michele e as suas meninas, são duas. Então, é essa aqui eu já te mostrei. É. Né? Agora eu quero ver Ah, a Nuba eu te mostrei? Acho Nube, não. eu te mostrei, não. ela não? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. E Toninho, Toninho tá, tá, ah, tá, okay. tá curtindo assim, ah. corona em casa. Você <risos> já botou máscara, eu né? claro. montou... Não pode sair sem, né? Sem máscara. Agora a gente, a gente sai, os caras vão ser lá o mascarado. É, Caralho. agora tá todo mundo mascarado. É, não pode nem os outros mais. Tá todo mundo, anda na rua, tá ah. todo mundo. <risos> Rafaela, cadê a máscara, parceiro? É. A minha máscara aqui, ó. Olha lá. Filho, olha aqui. a máscara lá. só pra assim, Olha lá, a máscara <risos> lá, ó. A máscara. Cadê a máscara? Que cadê mas... cadê filho, a máscara? <risos> Aqui, pastor, essa aqui ó, essa é. aqui é a Núbia minha, ó. a mãe dela. Que beleza, que pessoal. A mãe Bem dela, que essa aqui. aqui é a Bruna da Flávia ó, A Bruna. essa é a Núbia. A Flávia é da Rejane? Da Rejane. A Flávia você conhece é. ela, né? Conhece ela? Conheço a Pessoal. É isso aí. Você já faz quantos anos de casado? Nossa, mas é muita foto, 30, pastor. Né? Trinta e tantos anos já. Porque eu, quando eu vi o casamento dos seis eu não dá, velho? 38. 38. É, 38 anos. Deixa eu ver se eu não, acho. Pai, que, é. que você quer? Eu, <risos> eu tenho uma coisa aqui. Não, você vai. Aqui. São José Firmino deixou saudade, viu? Gostava dele. Deixou amigo. saudade, meu pai. Aqui, é. pastor, os quatro. Aqui, ó, Ronaldo. É o seu time. É. O Dieguinha, essa aqui é a Isadora do Lucas, meu, pai solteiro. É. Ali, a, essa aqui é a Ana Luísa, da Michele, a Pretinha, né, e, o, e a Rafaela. Estou planejando é. ver se eu acho a Ana Luísa sozinha aqui. É isso aí. É, hoje conversando aqui, passando aqui na Santa Terezinha, lembrando desse casal muito amigo da gente. <risos> Tony e Reg, Regina. Regina, Regina oh, oh, oh, e Renata. E a Neia, que é. Anub ah, e o Rafael. Anub e o Rafael. Deixa eu é ver se eu acho é? de. Ele tem oficina mecânica, pra... o Ronaldo. O pastor Ronaldo. É. Rafael, é lá no Noemi, lá no. Aqui o Lucas, meu. Grande, né? É isso aí. vamos aí, Mamãe tem. 9, 92. 992. 28 28 20 22 <risos> oh, Mamãe, ii, ai Nossa, eu canso pedir se não põe o Wilson e o Wilson não me eu passa não mim. Ele esquece O Lembra dele? Lembro. É, ah, ah, você tá ia falar que eu não lembrava. E você? Eu também, você. Ah, tudo Parabéns joia. pela Rafaela. Ah, obrigada. Ah, é que lindo, coisa é? linda, linda. Educada. Mais doce, modelo do céu. Eu quero mimir, eu quero menino. Você trabalha onde? Eu nené. Pão delícia? Pão delícia. Na estação? Sim. Ali. E você só tem ela, Rafaela? Só. ela só ela, né? Tem que é. dar pra 10, né? Dá pra 10, né, filha? É, agora minha um vovó pega pra você, Regina. tá? Aí, eu tô, tirei um, um, um vídeo com a sua mãe conversando, lembrando um tempo. Lembrando um, aí, um tempo. Você aí você chegou. Hoje, que Vamos conhecer pra nós tomar um cafezinho. Né? Outra aí. hora, Regina. Ó, Bom. agora eles eu estão eu, eu fazendo a reforma, né? Eu aprendi, eu nunca esqueci o seu caminho, não só. <risos> você fica falando assim, que eu, eu aprendi, eu passo aqui, <risos> vai ser lá. Ali tem gente que a gente gosta casa Deus abençoe muito viu Rafaela você tá pequena ali ó aqui ó nesse nesse vídeo